direto para o seu disco, né, você tá escrevendo direto e procurando referências, anotando, criando, escrevendo, você vai numa batalha, tipo, às vezes a ideia não vem tão rápido, não vem tão fácil, porque você tá, você tá operando de uma maneira lenta, que não é ruim, é, outra, é, é a maneira que a gente compõe, né, é que nem como você pensa rápido para fazer um filme, um livro, você tem que pensar lento, você tem que pensar longo. Agora, para improvisar, você pensa rápido, é tipo assim, e pensar rápido é o que? É punchline, é sacada é tiração, é assim a cada a cada dois versos é uma sacada, uma tiração e já encerra a ideia para começar a outra, né? Um disco é às vezes você pensar uma narrativa de de dez faixas às vezes, então tem muito tem muita diferença. Então saber que geralmente quando você tá seu cérebro está focado em, em, em compor para um disco, você não vai se você não vai naturalmente apenas batalhar, se você está batalhando direto você não você vai ter dificuldade de compor né tanto é que é isso que você falou muita gente que improvisa muito não consegue sentar e escrever cara não consegue parar para escrever não consegue se acalmar o coração para escrever e não consegue às vezes muitas vezes fazer transição de carreira tem gente que começa a carreira na batalha e, e nunca muda para música porque dá trabalho tá ligado dá trabalho pensar lento pensar a longo prazo dá é, causa uma certa ansiedade pensar a longo prazo e a batalha é coisa rápida, saca? É meio, for, é meio como fazer uma, uma, uma metáfora entre a, a ficada e o casamento, tá ligado? Não são as mesmas habilidades que, que faz as mesmas coisas funcionarem. Você tem que meio que mudar a mentalidade pra um e para outro. É, você, pode ter, você pode ter todas as mentalidades, mas é importante estar ciente que elas são diferentes. E se você não souber disso, talvez você seja arrastado pelo pelas pela, pelos seus próprios pensamentos e dificuldades que isso vai trazer para você mas dá para desenvolver ao mesmo tempo né mano as duas eu acredito que dá e que tem algumas pessoas que naturalmente tem mais habilidade tem mais habilidade natural para desenvolver as duas coisas ao mesmo tempo sim no meu caso Porque... por exemplo é, eu não consigo tipo assim eu preciso focar numa coisa um tempo, depois eu desligo e foco numa coisa por um outro tempo, sabe? De crer. Eu tenho uma brisa que, que é assim, mano. Uma, uma, uma frase do Nipson Russell. Sim. E é. Tipo, ao invés de você tentar construir um, um muro de tijolos, você deixa um tijolo todo dia. Aí, um momento você vai olhar, e você vai lá e tem um muro, tá ligado? Eu carrego isso pra mim como, como um lema, mano. Eu acho que todo dia a gente. A gente pensar em, em dar um, colocar um tijolinho, tá ligado? Sim. E todo dia você avançar, nem que seja um pouquinho. Sim. Eu acho que não tem. Não tem limite, assim, de habilidade que você pode desenvolver, tá ligado? Exato. Eu, tô, eu não, acredito nisso também. É, você. Você é da educação também, né? E a gente acredita muito no, que a educação é, é uma parada. A gente como, a, como alunos e professores vão pensar que todo mundo... É que, olha só que coisa louca. Todo mundo na nossa sociedade moderna um dia ou foi... Todo mundo foi aluno e um dia você ensinou alguma coisa pra alguém. Pra um aluno, pra um aluno ou pra um sobrinho, né? Ou filho, ou o que seja. E a gente... Faz isso o tempo todo, esse tijolinho aí. Só que a gente, a gente não... É, vamos pensar assim, ó nós somos tipo uns caras na construtora levantando o um muro, mas você não faz um relatório do muro todos os dias. Então, às vezes, você chega lá, você vê que o muro está do tamanho da muralha da China e você acha que é só mais um dia de trabalho, tá ligado? Mas, na real, olha o tamanho do que o muro já está, saca? Pode crer. Então, então acho que, é, por exemplo, como eu tenho o hábito de escrever editais para shows essas coisas, toda vez que eu escrevo edital, cara, que eu começo a pegar tudo que eu já fiz, pega as matérias, pega os vídeos, edita um vídeo e eu falo, caraca, mano, olha quanto que já, quanto já foi caminhado. Daí eu fico pensando que não, tipo, mano, nem vou desistir mais porque eu já tô mais, eu já tô longe para voltar para trás. Uhum. É como se fosse desmontar os tijolos, tá ligado? e até respondendo uma pergunta do Insta que surgiu, né, Garnet como eu posso deixar minha mente mais afiada pra rimar melhor, e pensando no que você falou juntando no que você falou, tá, eu de construir um murinho é... teve um dia, teve uma aula aqui não sei se você já tava, mas que é, que é bem legal, que dá pra você fazer ou no caderno ou no Excel né, é cara, eu acho que eu vou, eu vou abrir o Excel aqui pra mostrar pra vocês uma parada que eu vou fazer que é muito foda. E daí a gente depois... depois a gente encerra. É... Enquanto eu vou abrindo o Excel também, eu vou, most... eu vou... Conversando aqui com vocês, tipo... Muita gente faz uma pergunta que é, assim, extremamente recorrente. Que é... Se leitura amplia o vocabulário, né? E como melhorar o conteúdo, né? Inclusive, até o Igor falou aqui da a questão da, da, da leitura e tal. Eu creio que a leitura ajuda com certeza. Com certeza eu creio, né? Não com certeza eu sei. Mas com certeza eu creio que a leitura... Ela escapa pelo seu freestyle. Quando você lê bastante, né? É, não é para você ler preocupado em guardar as palavras. Mas se você lê bastante, você... As palavras novas que você aprende acaba é, escapando. Vou dar uma boa noite aqui para Osmar, meu mano. Comecei a fazer rap com esse mano, mano foda aqui do rap. Então, ó é, vou pôr aqui no meu Excel para vocês. Uh, screen. Go live. Todo mundo vendo aí, sim, beleza, eh. É... Falem uma falem uma palavra. Uma que rima com história. História. Mais uma. Memória. Mais uma. Agora. Mais uma. Vitória. Mais uma. Ajetória. É um falou trajetória, o outro ignora, ignora, ignó, ignora. Mais uma falatória, falatória, é mais uma. Preparatória. Mais uma. Escola. Escola. Mais uma. Senhora. Senhora. Mais uma. Qual ora, ora, é, é. mais uma oratória? Qual oratória, oratória? Ah. Ó, eu vou escrevendo aqui. Vocês estão me vendo. O que surgiu na cabeça de vocês, vocês me falam. Cartola. Cartola? É. Tá. Eu vou escrevendo, vão, vão falando. E eu vou escrevendo Carambola. Tá bom. Ó, o que vocês perceberam que eu fiz aí? Pegou todas as palavras com terminações lá. Todas as palavras com terminações. pra jogar lá. O que mais? Termina com hora e termina com aula. Sim. É... Eu dividi elas em, vamos dizer, imperfeitas e imperfeitas. Isso, é verdade. Então, ó, é, fiz um abrir um arquivo de Excel. A gente começou com a palavra história. Tudo que é perfeito por história, a gente colocou abaixo. O que era imperfeito em relação à história, a gente colocou ao lado. Mas sempre abaixo em relação a qual era, é perfeita. Por exemplo, glória rima com ignora, rima com esmola. De maneira imperfeita. Mas agora ignora senhora, rima de maneira perfeita, como escola, esmola, bola. Como história, glória, memória. Certo? Vamos criar uma quarta categoria aí, de dentro disso aqui ainda, que não foi falado. vai ter só vai rimar pelas vogais são assonantes, né? Então é a gente ela ela só tem ela tem o problema de que a tônica muda, né? O acento muda, hum. sacou? É. Aí você aí você pode até usar ela, mas você você você estaria forjando, tá ligado? Uhum. Você teria que ter uma boa justificativa na letra para forjar ela dessa forma. Tipo, é a é ideia pra mim que é a ideia de licença poética Tipo, você pode usar licença poética e falar cantora? Você pode Mas você tem que ter um bom contexto pra isso, né? Por exemplo, uh, se eu tenho um personagem no meu rap que... Que... Eu tô fazendo um sotaque, né? É, e, e ela disse que veio de Angola, sua profissão era cantora Saca? Sim Pode ser fora. <risos> Caipora, serve Serve Caipora Ah, mas tá Debaixo de senhora É, ó é. é. é. é. é. é. é. é. o Guilherme aqui Obrigado pela aula Vou ter que sair agora <risos> Valeu Guilherme Um abraço mano, vamos nos falando É... Mas vamos criar uma categoria nova dentro dessas imperfeitas aqui. Cadê o entusiasmo de vocês? Eu tô pensando aqui... <risos> Nossa, pior que eu também não. Cara, é... ah, eu tô pensando em qual que pode ser essa quarta. Esse quarto grupo aí. Acabei de pensar uma. Quando vocês desistirem, eu posso falar. tudo aqui ainda. É. é. Consola, descola, caipora, canabola, decola, demora, demora, descola, mas aí já, já deu lugar. Né? Só para dar uma, uma ajuda para vocês, vocês têm tem que imaginar que... É, na primeira fileira, a gente tem essa configuração aqui, ó. O e A. Nessa aqui, né? Essa aqui, as, as, a, o, a, os últimos formadores do som da rima é o e A. E nos outros é O, é, O A. Só que um, é, um no meio tem o L. Outro no meio tem um H, né, pensando aqui, ah, ó, tipo, isso, isso, essa é a base, o resto a gente pode modificar, né, o que que a gente pode modificar aqui? Ah, é tipo, ah, não, podia ser joia, boa, file. aí, joia, então, ó, vou até, o que, que eu vou fazer, vou até jogar essa aqui pra cá, ó, Vou jogar o jogo, sacou? Aqui. Joia, aia, né? Jiboia, jiboia é com G né? Acho que com j também, com j é noia. Boia? Boia. Clarabóia. Clarabóia. A, a Aurora? A Aurora entra aqui, ó. Eh, é, deixa eu colocar aqui. A... E se a gente fosse criar mais uma categoria? Pegando a, pegando a ideia que basicamente, as sílabas, como eu falei para você, é O, I, A, ou? O, A. O, A. O, resto é que... Só que daí mudou de novo, mudou o acento. Mudou o assim. acento. É, ele tem que ser é O. Ó. Isso, exato. Olha. É. Bom, esse aqui, acho que, acho que esse aqui já tá praticamente, acho que é isso. Vamos focar aqui. Aqui tem muito, aqui Tem que ter muita coisa, pessoal. Não é possível. Só uns com o outro, tá ligado? Um com o outro. Sim. É... Senhora, o que que, o que, que pode. pode... Hã? Não, senhora já tem. Só... Então, senhora já tem. Mas fala, qual. A galera quando, quando fica. Faz uma rima foda, o cara fala, é, fala uma expressão que termina com senhora, qual que é a expressão? Tipo assim, o cara mandou uma rima foda, o cara, sei lá o que, senhora, tipo, uma expressão popular, de espanto, que termina com senhora. Nossa senhora. Nossa. Nossa. Nossa. Aí vem. Bossa. Bossa. Fossa. Nossa. Fossa. Fossa. Fossa tá certo? Que tá, velho. Tá bom. Bossa. Coça Boa E aí, ó, aqui nós vamos considerar a sonoridade tá? A costa. sonoridade é idêntica Pô, costa já abre outra categoria não. Costa Gosta Tosta Bosta Aí, já me fez pensar outra categoria Rota Cota nota, bota, trota, mas vocês percebem tipo é, é, é tipo por aí vai, mas tipo se você parar para pensar, é, você pode ter isso aqui uma tabelinha dessa ó imperfeitas assim perfeitas. Você pode, eu posso salvar isso aqui, ó, tá? Salvei, tal, tá, beleza? Cara, eu tô lendo um livro, sei lá, tô vendo um filme. Ou a pessoa falou uma palavra que cabe aqui que eu nunca, nunca usei, nunca ouvi. Puta! Tô assistindo, tô assistindo noticiário e não sei o que lá. O governador João Dória. Pô, Dória? pá vem aqui, e coloco. tá ligado? eu vou fazendo o meu, o meu vocabulário aqui, ó. E qual é a vantagem de fazer imperfeitas e perfeitas, assim, qual é, qual, categorizando elas, na, na opinião de vocês? A vantagem que a gente vai é, categorizando a nossa cabeça também. Sim. E você, por exemplo, quem, quem só consegue lembrar as perfeitas... O cara consegue, de repente, por exemplo, Senhora, Caipora, Aurora, eu nunca usei, numa batalha e numa música. E ao mesmo tempo também eu consigo reconhecer, tipo, Memória com Joia, Vitória com jiboia, mas também Vitória com Bossa, Vitória com Gosta, Vitória com Cota. E eu consigo, vamos dizer assim, não só é, categorizar na minha cabeça como relacionar as categorias. Pode ser. E se eu puder colocar coisas aqui perto também que, por exemplo, eu se eu fizesse com isso com várias palavras assim, né, sem limites, o, o Emren fazer isso no papel não necessariamente assim, né, mas já anotar palavras no papel simplesmente. É... Se eu fosse. Ler, ler, começar a minha lista é, Eu poderia deixar perto aqui, por exemplo é, Encerro aqui e vou abrir outra, por exemplo Arrastar as que tem mais a ver com essa, por exemplo é, Sei lá, já nem rima mais Mas é, vou pensar aqui, por exemplo É... é Própria é boa também, né é pró... Própria é outra categoria, né? Própria é outra categoria. Própria. Própria, daí eu já lembro outras coisas que eu já usei, por exemplo. Vai falar cópia? Cópia. É.. Própria. Cópia. Cópia já é outra também. Que é tá dentro do ano. Entendi. A coluna é as perfeitas. É, tipo, pia, pria, né? Própria, cópia, é... Própria, etiópia. Etiópia. É... Aí, ó, eu poderia deixar aqui perto, por exemplo, pegar uma categoria, iniciar uma categoria... Abaixo, por exemplo, ópera é outra categoria, é outra rima, na, na real até ópera é, próspera Óbvia ótima. já é outra também. Mas eu deixo elas, eu deixo elas próximas. Ótima. Acabei de falar próxima. Só que próxima e ótima não é perfeita. Então, jogo do lado aqui, por exemplo. É Agora, sei lá, não, a ideia é tipo assim, não, isso aqui foi começado. Mas depois que você começou, você não vai sentar aqui de repente e ficar fazendo isso. Mas você pode também. Você lê um livro, você apresentou um trabalho, você lembrou de uma coisa, você está no computador, às vezes você abre aqui, pá, inicia uma categoria nova, ou coloca uma nova palavra numa categoria velha que você nunca usou. E você vai estabelecendo essa relação, né? Por exemplo, pô, eu posso usar próspera é, com as palavras aqui de cima também. Própria, pró, é, de uma maneira imperfeita, forjada na verdade. Próspera, cópia, etiópia, ótima, próxima. É, e aí eu posso também criar, tipo aqui ó, perfeitas, imperfeitas essas aqui estão perfeitas entre elas, né? Pro ópera pera aí, eu tô eu tô fazendo uma ótima próspera. é, por exemplo, posso criar umas forjadas assim de um, essas aqui eu forjei pela pela pela tônica, alterei a tônica em relação aqui, por exemplo, é, coça, é, é, tava no bar e eu tomei uma coça só porque eu fui ver uma ópera, era uma obra ótima, mas achei uma bosta, e, enfim, forjei. Mas eu posso também colocar aqui, por exemplo, ó, ó, ótima! É, opta! Opta. Ó! Opta! Opta! Eu nem sei se copta é assim. Acho que é com dois over. opta né? Ah, é? Coopta, copta, copta. Eu posso estar viajando, sei lá. Depois a gente joga lá no Google. E, aqui, e daí eu vou começar agora, eu vou começar a abusar. É. É. Ó. O... É, opta. Ah, por exemplo, uma que o Fábio Brasa usa. Que ele fala, não sei o que que isso é um golpe, tá? Posso colocar umas forjadas aqui. Golpe, tá? É... Golpe, tá? É um golpe, tá? É... É. Olha essa sequência aqui que o eu... Essa sequência aqui que o eu... que o Braza usa. É, tá tá no YouTube aí para vocês. Tá, deixa eu achar uma parada aqui. A transmissão pausada. Não tá aparecendo nada? Não, tá. Falando aqui, Daniel Garnett minimizou o AP. Aguenta aí. Tá. Agora tá, né? Tô vendo a tela escura agora. Acho que agora é pra tá aparecendo aí, veja aí. Daqui a pouco aparece então. É, daqui a pouco aparece pra mim aqui. Ai. É... Talvez é um vídeo. É, talvez vocês já tenham visto esse vídeo aqui, só um minutinho. Vídeo antigo. Na, é, tá, tá mexendo a tela aí pra você, tá, é. Apareceu agora, irmão. Ah, beleza, então. É um, uma, uma, uma aula que eu dei por um projeto sobre multisilábicas, que eu pego uns exemplos do... O Fábio Braza que ele usa essa, essa coisa do opta, octa não sei o que lá. Isso é um golpe, tá? Deixa eu achar aqui. É bem massa. Aqui. Você vende para todo o Brasil sem sair de casa. São mais de 19 milhões de clientes e 1 milhão de visitas. Viram aí? Vim, mano. Vim. Então... É, é um, um exemplo... É um exemplo assim... Eu... Pô, escuto bastante rap ainda não tinha visto... É... é essas palavras sendo forjadas assim, né? E achei que ficou muito bom. Uhum. É, então... Eu acho uma boa ideia vocês o que o que eu fiz aqui no no Excel vocês podem fazer no, no caderno também que é muito mais simples também caderno é uma coisa que tá com você no ônibus na rua você teve um pô essa palavra que eu nunca usei nunca relacionei com esse grupo de rima você vai lá e anota e aí sei lá com o tempo não é para você Como eu falei não é para você decorar é, decorar esse, esse grupo de palavras né é só pra você ter essa relação. E você vai vivendo, vai lendo, vai fazendo o que você tem que fazer. Quando surgir uma palavra nova, você vai lá e coloca junto com o golpe, tá? Mesmo que essa palavra seja inóspita. É nós que tá. Tipo, tá vendo? Tipo, o bagulho fica, entendeu? Empreguina. Uhum. E você solta, tá ligado? É norma... é... E você solta, tá? Fica natural, entendeu? É... O negócio é, você é igual, pô, é, o, é a mensagem divina para aula de hoje. Tipo assim, você pode ser planejado, você deve ser organizado é planejado, mas você não deve ser engessado. então Então. Então, é isso, tipo, é... eu acho que é uma boa ideia. Eu, fa... eu nunca fiz isso que nem tão organizadinho como tá aqui. Né? e com o tempo a tendência é que isso fique bagunçado. Mas eu acho que ajuda... Ó, é, por exemplo, ó, a brincadeira que eu fiz com as palavras aqui eu só fiz por conta do exercício, não eram coisas que estavam presentes para mim. Eu acho que ajuda a ficar presente essa sonoridade, né? Se eu compartilhar de novo aqui a, a tela com vocês, tipo ajuda a acostumar a sua... a sua a sua cabeça a ver que tudo isso no fim das contas é determinado por um o por um o que é antecedido que é antecedido por um a ou então um um o e a na sequência ou um o a na sequência que seja então é, você simplifica isso para a sua para sua cabeça, e logo a, sonor a sonoridade começa a, a, a surgir para você. Às vezes, antes do sentido, te surge a sonoridade, o que, o, que, o que pode te proporcionar você criar diversas texturas de sonoridade com palavras que você é, posterior, anteriormente não iria se dar conta que elas estão tão próximas. Tá vendo? Eu não consigo mais esquecer, cara. na tipo... hora. Eu compartilhei só para vocês dar uma olhadinha aí de novo, né? Então, ó, eu posso até colocar aqui em, no, em cima, por exemplo, OIA e OA, por exemplo. né? Então eu coloquei OIA e OA. Então, tipo, eu sei que tudo que tem OIA e OA, tudo que tem OIA e OA, eu vou utilizar, né? Memória perfeito memo, é, memória, vitória, trajetória, mas também podia ser giboia, joia, noia, como podia ser nossa, bossa, fossa, costa, gosta, tosta, mas também poderia ser memória, joia, nossa, costa, joia, costa, mas também poderia ser próspera, ópera, ótima, próxima, ópta, copta, e daí você vai forjando, golpe, tá, né? por aí vai. Certo? Certo. Valeu mesmo. Vou fazer isso aí em casa aqui. Demorou. É... Espero aí que tenha sido proveitoso aí. Foi, mano. Valeu mesmo aí. Foi, professor. Aprendeu bastante. Tipo assim, a gente não precisa memorizar, mas automaticamente né, a nossa mente vai pegando as palavras aguardando. Ali língua subconsciente uma hora ou outra não rima ou é nada que está escrevendo um exercício né sim e além do que também você treina o seu eu ia falar o olhar mas não é o olhar né é o escutar você treina o, o escutar de maneira que cada vez que que você escuta algo, ou lê algo você já identifica rapidamente o grupo que você colocaria tipo oh, isso aqui eu colocaria nesse grupo esse aqui nesse grupo que queira ou não se você está improvisando uma das habilidades que você fundamentais que você usa é em qual grupo tá a terminação que eu acabei de usar pode crer. E quais opções eu tenho né tipo quais são as opções que eu tenho perfeitas e imperfeitas e qual eu quero usar o controle também né porque quando vou quanto menos domínio você tem menos controle também Nossa, eu vou vou treinar aí só usando isso aí vamos ver como é que eu vou desenvolver a hora. Você fez isso de propósito ou sem querer? Oi? Você fez essa rima de propósito ou sem querer? Nossa, foi sem querer. <risos> foi sem querer. Não, mas só pra você ter a noção do poder do negócio, mano. Caramba. E, e o Ibispo, não sei se ele percebeu, mas ele também rimou ente com ente. Aí você falou, vou ver um negócio aí, vou começar a fazer aí, eu vou começar a escrever para ver o que eu posso desenvolver. Caraca, mano. Eu nem tinha percebido, mano. Você é louco. Então, é, é essa a ideia, saca? Tipo assim, porque o que acontece? Ler por ler, você, só, você tá treinando a sua, a sua mente racional e consciente. Quando você faz isso, você está treinando o seu subconsciente. E consequentemente, você acaba fazendo uma rima mais eficiente. Agora foi de propósito. Ô louco. <risos> e mandando uma visão pra gente. <risos> sim. Agora sim, imagina a gente tá, você falou a parada tijolinho por tijolinho. Imagina você tijolinho por tijolinho fazendo isso ao longo de 365 Tá ligado? Isso aqui ia é ficar gigante, tá ligado? Gigante, assim. Coisa assim, tranquilamente, coisa de, assim, cinco, quatro dígitos de, de palavras, palavras, tranquilamente. Sim. Tá ligado? É que você... Que você... Que mais do que a palavra por palavra, você iria criar uma... Uh, mais do que palavra por palavra, você ia criar uma pasta, e essa pasta ia ter várias hashtags das possibilidades de perfeito e imperfeito. Então vo você automaticamente iria conectar elas sem necessariamente tá, tá estar gastando a sua razão, a sua mente racional para fazer isso. Aí o que acontece? Você deixa essa rima vir por simbiose, por osmose, e você deixa a sua racionalidade pra você criar história, pra você criar narrativa. Nossa, demorou. Demorou. Valeu mesmo, fiquei animado aqui. Demorou, da hora, fico feliz. Valeu, mano. Eu vou ali, eu vou ali ver como é que tá a batalha lá do, na Twitch do, do Lab, do Lab fantasma. E... Ah, hoje não vou conseguir acompanhar não. É, mas eu também não vou ficar por aqui não. Mas quem quiser acompanhar lá, é, tá rolando uma batalha lá no do Fantasma. Morou, mano. Morou. É nóis. É nóis, um abraço. Boa noite, Valeu mesmo, hein, mano. Opa. Valeu. Tamo junto. Um abraço. Tamo junto, é nóis. Noite, boa, abraço. Valeu, um abraço. Estava aqui no bate-papo no, no Discord aí Com alunos aí do, do grupo E, e A gente estava falando sobre é, Fazer, separar as rimas Perfeitas e imperfeitas por, por, por grupo E o quanto isso ajuda a gente a Lembrar a palavra que a gente quer usar na rima Na hora que a gente vai, vai Produzi-la é, e o quanto isso deixa a gente acostumado para achar os grupos certos de palavras na hora que a gente precisa e é isso aí fiz essa experiência faz um tempo que tá rolando esse projeto aí dessas aulas essas lives de essas lives de quarta-feira com meu grupo de alunos e aí hoje eu abri aqui para ver como é que ficaria aqui a que como que ficaria então é isso aí boa noite para vocês um abraço